Olá, eu sou o Gilberto Sousba, fundador do Vida Magni. Nesse vídeo vamos falar sobre os quatro passos da respiração. Como isso pode ajudar você a manejar o estresse e controlar a ansiedade. Então, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a respiração baixa, sobre a importância de baixar essa respiração. Agora eu quero falar um pouco sobre os exercícios de respiração. Eu quero ensinar um pequeno exercício, uma prática simples, para ir aprendendo a disciplinar a respiração para que ela fique mais natural, uma respiração correta e que por meio dessa respiração correta se reduza os efeitos do estresse e da ansiedade qualquer exercício de respiração que você fizer, independente de se ele tiver movimentação do corpo ou não a respiração completa ela passa por quatro fases primeiro você inspira prende a respiração com o pulmão cheio essa é a segunda parte, A terceira parte você inspira Solta todo o ar. E a quarta parte você prende a respiração com o pulmão vazio. Então é um exercício de quatro etapas. Quanto mais lento você fizer esse processo, melhor é a respiração. Melhor é o exercício. Então o exercício é você ir aprendendo a fazer essa respiração de maneira lenta. Em quatro etapas. Junto com isso, você pode sincronizar alguns movimentos do corpo. Eu vou ensinar um aqui muito simples, que é para ajudar você a sincronizar o corpo e a mente nessa respiração você começa com os ombros relaxados soltos ao longo do corpo quando você fizer o exercício você vai dar um passo abre a perna esquerda na largura do ombro e encaixa o quadril para frente contrai levemente o abdômen e vai fazer o exercício de respiração quando você inspira você levemente abre o braço imagina que você está recebendo o sol ou o teu corpo todo está inspirando e puxando o ar Inspira, prende, expira, quando expira, vai voltando os braços para a posição original, prende vazio e volta para a posição central. E começa todo de novo o processo. Repete esse exercício três, quatro, cinco vezes uh, sequenciais. Então o exercício completo é o seguinte. E agora vai repetir o processo. É extremamente simples, mas é extremamente relaxante. Quando você consegue fazer o exercício de maneira correta, o que você vai perceber? Um relaxamento no corpo, de uma maneira geral, e um silenciamento, um aquietamento da sua mente e das suas emoções. Esse é um efeito que é produzido quando você consegue respirar corretamente. É uma calma, a calma de uma maneira integral, o corpo, a mente e as emoções. Esse exercício diariamente, você vai começar a perceber que começa a entrar um nível maior de tranquilidade de relaxamento nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu comportamento uma maneira legal de fazer esse exercício é em direção ao sol você sentia o sol banhando no seu corpo enquanto você faz essa respiração faça o exercício e deixe seu comentário embaixo do vídeo aí porque que valeu a pena assistir esse vídeo, se gostou compartilhe e nos vemos no próximo.